Deixa eu pedir para o Wendel, o Wendel Rodrigues, agora é sua vez, meu garoto. Espero que você consiga formular a tua pergunta. Boa noite. Quero te dar boa noite e perguntar para você o que é que você cria e também saber um pouquinho de onde que você está falando. Manda a tua pergunta para ele aí. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite José Alves, boa noite Filmar. Minha pergunta é pertinente a retorno de campo. A criação aqui é Curió, é praia, campo é praia. Aqui a gente se dedica a essa criação. E você está onde? Criador. Nós estamos aqui do estado de Goiás, em torno de Brasília. Pô, bacana. Manda a sua pergunta para esse chefe aí. Manda aí a sua pergunta para ele. O a minha pergunta é: o que leva o Curió a dar retorno de casa? E qual é a possibilidade dele parar de dar retorno? Você acha que tem essa possibilidade do de Curió deixar de dar retorno de campo? Boa noite, Ali. Como é que tá, estava ali? Rapaz. O Puyol, todos meu amigo também, também graças a Deus. Olha, tudo. tudo, tudo tem, tem um rapaz aqui assim, eu digo um rapaz não conseguido, né? É um pai de família. O nosso amigo faz o camicore O movimento de lá. A mexida dele do camicor eu, porque... é, O Hardcore, hard que é o, ah, o Ideoshi, o Ideoshi, é, mas... o ideoshi, o ideoshi é, o que... Ele tá sumido hoje, ele não, não vê ele botando nada no chat até agora, viu Ezra É, mas repeta paz por aí é, é, é, é. Eu sempre falo para o pessoal que tudo passa num bom CD editado. Eu, eu, eu, eu quando falo 3, 5, 7, eu já volto com 7, mas a maior de todas as cantadas. Mas já estou até pensando em dar uma diminuída, uma diminuída, sabe? Porque eu torno muito pesado, para os par ainda, na minha opinião também, sabe? Mas ainda vou nessa linha ainda, porque muita gente faz CD, às vezes, estou dizendo que o amigo ele faz assim, com 12, 14, 15 de repetição, achando que está ensinando a repetição, a repetição se manifesta. E aí o pessoal bota muito tempo demais, O né? pessoal bota é, a vetorização lá, com, é, tocando 30, 30 é, é, por 30, 60 por 10, 90 por 10, sabe? Tem um dia, deixa o dia todo tocando, e aí o paciente fica disputando com o CD, né? Começa a se condicionar. Né? E o retorno tem um problema muito sério, né porque o passarinho pegou, para você o tirar não é fácil. Normalmente o pardo, ele, ele, tem, ele tem a tendência de dar mais retorno que o criopleto. É só o criopletos, você fica vendo, dando retorno de canto, né? de... só, só rádio, fácil ou fácil. fácil. Mas há uma perda gradual, tá de... com o passar da vida, é de... uma perda gradual nesse tá a, o maior defeito que eles ficam é, na realidade, é a carona. Né? A dita carona não dá uma entrada, né? Porque é sempre isso aí, ceder demais, ceder demais, muito tempo sendo tocado. É, eu sempre falo para o pessoal, menos é mais. Não que os meus cuiocas vão retornar, não. Retornam, não tá? Meus crios não retornam, meus curios pegam carona também, bem. Tem os mesmos problemas de todo mundo, tá? sabe? Se Sério, gente para o amigo, tá? É que a gente passa por isso e, e vai pegando experiência, né? que às vezes, graças a Deus, a gente vai diminuir esse problema. Mas eu diria para o amigo que ceder demais faz muito mal, ceder com muita repetição faz muito mal, tá? a repetição a gente, ela, a gente não ensina, ela se manifesta. Né? É, tocar uma altura que seja razoável em casa, e para, para as pessoas da casa e para o Coió. É, o sol tem que ser sempre partir de baixo para cima tá? tem que estar com o CAT ah tem que manter um alto alto, alto lá em cima do, do telhado não, o ideal é, é 30 cm do chão tá mas eu diria para os amigos o seguinte, é 15 minutos de manhã depois de tá estar ladinhos, faz o correchado 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde e vê como esse passarinho vai abrir lá com 8 meses tem passarinho às vezes é assim eu, eu, eu, eu, tive, eu tive um caso, eu, eu vou até me ater com os amigos é, o meu amigo o mocinho me levou um pardinho aqui em 2000 e quando passar estava preto 2019 2018 2019 algo assim mocinho me levou um pardinho para São Paulo para São Carlos e esse pardinho na, na viagem na viagem esse pardinho quebrou a coxinha dele em cima quebrou a coxa o nome dele é negro como é que é ah rapaz, bico negro algo assim e o senhor Mocinho até pensou em um sacrifício, que eu orientei o Sr. Mocinho para o canudinho, passar o chiletinho, cortar o canudinho, colocar, e ele ficou lá em torno dos seis a sete meses, ou até mais, like quase um ano, sem, sem ouvir CD. Ficou tá? guardadinho lá e o senhor Mocinho conseguiu eh, arrumar a coxinha dele. E aí eu fui ver, fui, até pensei que esse parceiro que tinha entrado em óbito Eu fiquei até surpreso quando o São Mocinho mandou uma gravação que eu estava com meu amigo Anselmo de Sorocaba já cantando, cantando no uma maravilha eu esqueci o nome dele agora, é negro, alguma coisa assim, bico dele, com a qualidade ímpar Fiquei muito contente é, E você, pessoal, foi escutar, só para o de voltar a escutar a ser só depois de preto, mas por quê? Porque a vetorização foi bem feita então, a vetorização foi bem feita. Então, quando você vetoriza bem, CD demais após essa etapa de 25 dias, não atrapalha. Então, é que minutos de manhã, é tarde. Tem criadores, eu me coloco nesse grupo de criadores, que eu tenho que manter o CD para quando ligado o dia todo no bom sentido, né? com o tempo de intervalos, de acordo com a sua, o seu meio ambiente, ligado o dia todo. Mas quem é mantendedor, um não. Quem pega um parinho para fazer só um o na sua casa, que inclusive é nos escuta sabe? O, o, o menos no mundo culhó se torna mais, tá? E aí eu diria, né? Sempre isso, abrir um CD que está bem editado, olhar se não, há, se não há corte de frequência, porque uh, se você abrir uma, uma nota musical, nós temos as amplitudes, e nós temos a frequência, que a frequência não é nada mais que a amplitude ao redor do eixo central. Se é menor ou maior, a menor sempre é o marrom, e é a maior sempre a maior é a, a linha prata. Então, não pode haver corte nessa frequência. Entendeu? E aí nós temos o timbre, que são diferentes, diferentes ondas, sim, são diferentes, enfim, são vários detalhes técnicos aí. Mas basicamente é isso, é CD de mais, e o menos no mundo que eu é mais. Bacana!